Como é que é meus Como é que Ora, boa sorte aqui fala do blog por mais um videozinho, desta vez pessoal, um videozinho aqui, outra vez com a mochinha mochinha mochinha! Nós vamos fazer o casa, mata ah. ou sexo? Mas em brasileiro? Em brasileiro? Toma o que interessa é cena. Normalmente é casa, beija, mata e o que um papel, se... Cair um papéis, não sei. Eu preferi fazer outra cena, só mesmo que sim, assim, só a visualização, não é grave. E bem pessoal, nós temos aqui papéis no capzinho, swagzinho mesmo, swagzinho de bromia Temos aqui 18 papéis. Ya, yeah, parecem uhum. muitos. São 18 pessoas. E nós vamos fazer três rodadas a tirar 3 papéis para fazer casa, mata ou... Suá, assim é... Bra, bra, bra, bra, ah. Bem. Vamos começar. E aqui pessoal, agora, isto está tudo misturado. Gajos, gajas, bi... Não, bi não tem quem acho. Só se ela pôs o Paulo Vita. Tá? vida. Uhum. Não. Ela está avelhando? Sim. Bem, três de saudade. Uma duas. Três. Dark frame. Dark frame. Rihanna. Rihanna. Dejana rice. Miley Cyrus. Miley Cyrus, my friend. Não dá que papas de o vídeo Dark frame, Rihanna, Miley Cyrus. Quem matas? Olha as tuas escolhas. Casa, mata, sexo. Sim casa mata ou sexo, Eu caso com a Rihanna, faço sexo com Miley e mata, mata o Dark. Dark. Dark, não estás a ver, <risos> mas morreu. Para mim, em pé. não Pronto, tá, agora é eu Três, olha, vou tirar de ó Olha, saquei três, viu? skill. E bem, primeira. A é Rihanna Grande, uma amiga minha. Estou tá tudo Ariana Rihanna, acho que ela canto. Tínhamos o Wendell! Também tinha posto. E tínhamos o Dobrou! Foi o que quer casar com este gajo? Eu vou casar com o Dobrou. Vou casar com o Dobrou. É o que é aquele cena? Sexariana, o Wendell morre. Que mal. Tem que ser pessoal, assim, a rapariga tem que ser. Quem é? André Silva. André Silva? Sim. Yeah. Não sabe. É um jogador! Sim, porque eu ah, não sei quem é do Porto. Ah, não dá. Já não é do Porto. Ah, não é? Não. CR7. Cristiano Ronaldo, do My Friend. Estás ao outro jogador? Window. Window, outra vez do Window. Primeira vez a o lado dela. Hum, eu tenho casas. com o Cristiano Ronaldo. Casa do Ronaldo, claro, tinha aí acima de todos. Segue-se com André Silva e mato o Window. Que foi? Tinha que fazer-se com a minha? Está bem? Leonardo, Oi? já tiras os -me meus três e tudo, depois é isso, já. JÁ! Não, estou bem cá. Leonardo Caprio, está a ver, Leonardo e o what? Ok, tudo à frente, letra bem bem, a letra dela é horrível. Estou bem inteligente. Demi Lovato. O que é que eu E Harry Potter. Fogo, cliquei a sua Harry Potter nela e caiu para mim, nem que foda. Pai, eu caso com quem? Com a Harry Potter, claro, of course, mas é <risos> Daniel Radcliffe, Falar como é que chama. Casei com Harry Potter, Leonardo, Asta, vai ser a dizer que ti está nem aqui, e o sexo quando é louvado, claro, não course. não fazia também, o Ant, o eu gostaria, Justin Bieber, Mia Khalifa, o Caso com o Justin Bieber. Casa com o Justin Bieber. <risos> eu um um Não me quero aconselhar. Não, estou a exagerar. <risos> o que é que eu faço? Como uma mão ou com um dia? Ou fica mais chateada. Ah, na escolha, é só escolher. <risos> Caso com o Justin Bieber e. Quem matas? Pois. Mato antes e vai ser que se Muito bem. Muito bem, pessoal. Temos aqui os últimos três papéis. Foram os últimos três que sobraram. Não, Não sabia. sabia. Justin Bieber. Outra oh, vez. Selena Gomez. Ui, uh, Destino. Ai Destino, ai Destino. Camila cabelo, cabelo, Ai, Beauty Legend Boy. E caso com a Camila. Atenção. Isto é tudo superficial. É, é um bom. jogo. Não pensem em Mato um escudo. Marco, ah, é. JB. And I have sex with Selena Gomez. My vision is distorted by my sleazy mind. To picturesque an image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorant that truly feels it knows me best. You have Selena. <laughs> Ui, vou acabar o vídeo assim. Está bem ah, Foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. eu gostei porque calhou pessoas, ó. Melaço mesmo. Eu vou já aqui uma mini notícia. Em princípio, a semana, em princípio, vai sair uma surpresinha aí no canal. Ah, aquilo? Obrigado por me dizer. É aquilo. É em princípio, pessoal, para a semana, ou seja, Mentira. a semana a seguir este vídeo. Mentira. Ou. Mentiras. Ou duas semanas a seguir este vídeo, vai sair uma surpresinha aqui no canal. E eu só vou dizer relativamente ao que é. Basicamente, o Indom. Só vou dizer isso. Agora vocês levam para o lado que vocês quiserem. Vai conhecer o Indom. Pá, eles agora é, é com o certo? Mas só vou dizer isso: a palavra window, quer que vocês. Estás vai... a ver? Quero que vocês escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham que vai ser a surpresa. Vai ser uma coisa que vai dar é. bom trabalho. Uh... Não é? Pelos. Vai me dar bom trabalho, pessoal. Espero que vocês uh, apoiem esse vídeo, que vai dar bom trabalho. E. Eu também. Eu vou, eu também eu já agora estou a divertir-me a, a fazer esse vídeo. Está bem fixe. A cabis, não achas? És para casa dos youtubers. Ah! Mas então pessoal, foi tudo é. por hoje. A Marcha vai assistir. Tchau. Pessoal, passem no Instagram dela que está na descrição. Ela faz, tira fotos, é horrível. Já agora, é para fazer ela são é horríveis. E o YouTube canal do YouTube. Estou a brincar, estou a brincar. Fala lá. Aquele vídeo com aquele random cabelo. Random um cabelo, fogo, era bonito. E pronto pessoal, passem lá, eu estou a brincar, passem lá, deem like em todas as fotos e sigam. Um subscritor, o não Serra ofereceu 5 euros ao canal, portanto se vocês também quiserem doar alguma coisa link, vai estar aí o link na descrição. Digo. Portanto pessoal, é tudo por hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem e fui!